Eu, eu só queria falar assim, gente, a Malu, a Malu é a nossa querida, queridíssima companheira, que o tempo todo né, esteve na todas as nossas elaborações mais importantes sobre as políticas de juventude desde o primeiro momento, desde a primeira hora, participou do projeto Juventude, participou depois... Bom, ela é rapper, ela, ela vai falar sobre o que ela faz, ela é rapper da primeira geração, quando era muito difícil ainda ser mulher e rapper, né? E mulher no hip hop, Malu e, e teve sempre com a gente é, no programa Juventude Viva que o governo federal, no governo Dilma, lançou. Malu foi articuladora. Né, do, do, do programa Juventude Viva participou da elaboração, da discussão, da implementação do programa e agora é também a parceira número um do, do projeto Reconexão Periferias. Então é por isso com muita muita honra que a gente convidou Malu para vir fazer a mediação desse nosso debate nesse nosso seminário sobre a questão do genocídio da Juventude Negra, que é uma das questões, uma das bandeiras que a gente sempre, com as quais a gente sempre é, se debateu, né, Malu? Então. Que honra! Seja muito bem que honra ser apresentada pela Helena. Helena, se eu estive no projeto Juventude, projeto Juventude, antes de chegar no Juventude Viva, foi porque quando tu vieste em Porto Alegre já trazendo toda uma ressignificação do que, que seria né a gente desenvolver esse olhar no Brasil e para o mundo. E eu tive uma oportunidade, essa oportunidade foi fazer uma oficina do GT Juventude Negra dentro do projeto Juventude, do Instituto Cidadania, né junto com o Instituto Lula. Isso já vai 31 anos. Então eu fico muito honrada de estar aqui, eu agradeço o convite do Ramiro, o convite do Wilson, de toda a equipe, já sou da casa do, da Fundação Perseu Abramo, me sinto muito acolhida. Estou super feliz de estar aqui com vocês nesse momento tão importante. E só para complementar, né? sou mãe de uma menina linda que se chama Candace, que tem 13 anos, sou rapper, sou ativista e militante desde os anos 90, sou locutora, educadora social, produtora cultural, estou bacharelando em serviço social, estou muito feliz. E, desses, e desde os anos 90 também do Movimento Negro Unificado, já estive à frente como coordenador estadual da juventude negra do MNU. E automaticamente essas pautas e lutas de bandeiras que a gente traz com nós, eu acredito que ela é todos os dias, a nossa batalha é todos os dias. A gente nunca deixa de lutar. E esse combate enfrentamento ao racismo, o machismo, ao preconceito, a discriminação, ao extermínio, ao genocídio da nossa juventude negra, pobre, periférica e a indígena também, é automaticamente algo que nos leva a trazer uma grande conjuntura, quero saudar a todos que se inscreveram né? primeiramente dizendo fora Bolsonaro, genocida é, dessa forma que a gente consegue engatar a respiração para primeiramente também entender o que, que acontece no nosso país e essa programação ela resgata também o nosso programa né? de transformar e de mudar o Brasil a partir do Partido dos Trabalhadores da Esquerda Brasileira. Então, eu saúdo as mulheres em nome da nossa querida Lélia Gonzalez e também os homens que representam também essa construção importante para que a gente avance, uh, referendando o nosso querido Oliveira Silveira. E quero iniciar, antes de já passar a bola para os nossos painelistas do seminário,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 Hoje é a data de quatro meses da morte brutal de Beto, numa das dependências do Carrefour, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rapidamente, então, convidamos para fazer uso da palavra no nosso seminário Juventude, Genocídio da Juventude Negra, a nossa querida guerreira Tamire Sampaio, que é secretária adjunta de Segurança Pública de Diadema. Seja muito bem-vinda, Tamire. Vocês estão conseguem me ouvir? Sim. Legal. Estava tá, dando internet, estava com medo de eu de cair. Mas... É, eu queria que primeiro eu saudar. É Tamir. é... Lembrando, Tamiri, você tem 15 minutos tá, de fala, caso você tá. se sinta à vontade antes, não tem problema. Aos convidados, depois teremos a opção de poderem se manifestar após a fala dos três convidados. Tudo tá bem? Pode continuar, Tamir. Tá. É, eu queria primeiro agradecer o convite para participar aqui desse seminário incrível, é, organizado pelo NAP da Juventude. Acho que é fundamental a gente se reunir pensar temas tão importantes como estão sendo a sequência desse dia, né? Eu não pude participar ontem com o Galo, mas no ano passado eu tive a oportunidade de falar com ele sobre juventude de trabalho e acho que ele é incrível, assim, né? E a gente conseguir, é, no partido, trazer é, vozes né, é, que estão tomando um destaque muito grande, assim, né, nessas temáticas e não necessariamente são petistas, eu acho que é fundamental, assim, para a formulação das nossas políticas, né? Quero saudar é, o convite que foi feito em nome do, do Gabriel, Estou muito feliz de estar aqui para falar, para poder falar, inclusive, para a Helena Abramo, que é uma referência na área de política de, de juventude. Fiquei muito feliz de, de vocês falarem do projeto de juventude do Instituto Lula. Hoje, além de secretária de junta de segurança aqui em Diadema, eu sou diretora do Instituto e eu acho que esse projeto é, de juventude, assim como o projeto de segurança pública, que foram um dos projetos formulados na época em que o Instituto chamava em Cidadania são incríveis e são muito atuais, inclusive, né, para o dia de hoje, eu lembro que o projeto de segurança, que eu tive a oportunidade de, de ter acesso, acho que foi só em 2015, 2016, que eu estava no final da graduação, é, para fazer um TCC sobre segurança pública, que me ajudou muito, porque eu falei assim, caramba, né, olha só como o nosso partido é, a gente tem discussões que agora estão apresentando como se fossem revolucionárias e a gente já está falando isso já 15 anos atrás, já, 6 anos atrás, né? Então, existem formulações nossas que, que são <risos> quase que infelizmente até, de certa forma atemporais, né? Porque a gente não conseguiu ainda de 2000, né? Do início dos anos 2000 para cá, estar, né? em algumas áreas, acho que algumas Teve um avanço significativo em outras, não. É... Sempre quando eu sou convidada, aliás, ah, é, para falar também um pouco, né? Eu me formei em Direito da Sapra Uni, tenho mestrado em Direito também in é, Mackenzie, tanto na graduação quanto na pós-graduação, pesquisei sobre segurança pública, política criminal, genocídio da população negra, racismo estrutural. É, eu tive a oportunidade de fazer um curso de verão na Universidade de Toronto. É, sobre o genocídio de direitos humanos e se tudo der certo no começo do ano que vem eu começo o um doutorado em específico sobre o genocídio da população negra no Brasil, né? Então para mim é uma felicidade muito grande poder trocar aqui com vocês. Tenho certeza que vou aprender muito com o Valmir, muito, mas ainda com o Felipe, que é uma referência para a gente. Ele tem, inclusive, o Danilo Moraes pediu para te mandar um beijo. Eu comentei que a gente ia ter aqui esse debate e ele pediu para te mandar um abraço e que ele está aqui já na sala. Malu também, que é uma referência, felicidade de estar aqui nessa mesa mediada por você. Um grande beijo também para os companheiros e companheiras que estão aqui, que se eu começar a nomear um por um, não vou parar de, de falar aqui. O Anderson, a Luísa, o Flor, o Isinho, enfim. É, sempre que eu sou convidada para falar sobre genocídio ou sobre segurança pública, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a história do nosso país, né? Bem, bem rápido, né? Nós vivemos em um país em que, a, que dois terços da nossa história foi marcado pela escravidão, né? O Brasil, no, na perspectiva do tráfico negreiro, foi o país aqui da, do continente americano que mais recebeu africanos nesse processo de tráfico negreiro, né? Então, o, a quantidade de africanos que foram é, é, escravizados no processo colonial, a maior parte veio aqui para o nosso não é à toa, que mais da metade da população brasileira é negra, né? não é à toa que quando a gente faz uma discussão hoje sobre raça e sobre classe, a gente sempre faz a, a questão de, de mostrar quanto que esses dois pontos eles estão é, interseccionados. Né? É, desde o processo de abolição da escravidão, né, existe uma, uma construção social que passa por uma coisificação da população negra, né, por uma criminalização da população negra. E essa criminalização e essa coisificação, essa objetificação, né? uma objetificação que se refletia na escravidão, através né, da utilização dos nossos corpos de trabalho, sem reconhecer a população negra enquanto cidadã, enquanto pessoas, né? nós éramos apenas é, objetos que garantiam serviços e, e trabalhos, né, na, nas lavouras ou, ou nas casas, enfim, a, onde quer que fosse que o sistema escravocrata indicasse, né, que os negros trabalhassem naquela época. É, tanto no período escravocrata quanto no pós-abolição da escravidão, nem se no pós-abolição da escravidão, não existiu um processo de inserção da população negra na sociedade e foram construídos, na realidade, mecanismos, inclusive jurídicos, para garantir uma exclusão social, né? uma, uma exclusão é, institucional, inclusive. Né? É, e o direito, em várias perspectivas, né? a gente pode falar, um exemplo, no um direito civil, por exemplo, a lei de terras, né? que impedia que a população que era escravizada pudesse ser acesso às terras. a gente pode falar sobre o direito penal e sobre como práticas que eram é, historicamente né, relacionadas à cultura negra, à população negra na época foram criminalizadas, então a capoeira foi criminalizada, o curandeirismo, que era como é conhecido as religiões de matriz africana na época, foram criminalizados, a vadiagem foi criminalizada e eu acho que a criminalização da vadiagem ela já é ali um, um dos principais marcos da, do, do encarceramento massa da população negra no pós-abolição, porque quando aboliram a escravidão, né, a população negra passou a ser aqui identificada também como cidadãos né, de direito e a gente sabe que essa é, abolição da escravidão não aconteceu após muita luta, né, do movimento abolicionista, dos, dos escravizados que fugiram, dos quilombolas que se uniram, né, dos abolicionistas que também é, tomaram força para garantir a missão, mas que aconteceu também de fato por uma questão econômica, né, o sistema capitalista para o contrato, para compra e venda, ele necessita que pessoas tenham direitos, pelo menos formais, para garantir o consumo, né, essa essa troca. E, e esse processo né, de, de, de, de criminalização, de objetificação da população negra que acontece pós abolição tem um reflexo até os dias de hoje. Né? Então, quando a gente é, tem contato com dados, né de que mais da metade da população, mais de 60% da população encarcerada é negra, quando a gente tem um contato de que é, Alguns determinados atos né, que estão identificados e proporcionalizar ainda são criminalizados. Quando a gente, e aí a gente pode falar da criminalização do funk, né? Quando fala da criminalização do futuro, a gente pode falar da criminalização das religiões de marciso africana, como quando o Blain é um bando que ainda acontece até hoje, né? A gente tem casos. Todos os anos de Baba babalorixás, de Alanchás, né, de mães e palestrantes que são assassinados, de terreiros, o caso de Candomblé e Ubanda, que são destruídos, né? E que essa destruição e essa morte já acontece em torno dessas, dessas figuras, né? Essa criminalização da cultura negra no Brasil, que é, acho que hoje um dos saem em música, né? o funk, assim como o rap, o samba lá atrás, a capoeira, enfim, é, hoje está ganhando mais mais força nesse processo de, de criminalização. Mas tudo isso é um reflexo de uma construção social histórica, né, de sinalizar um povo, de justificar esse povo, de entender que a população negra lá só serve, né, assim como lá atrás, para o trabalho, né? para garantir essa força produtiva. Né? E se a gente não consegue objetificar, né, e, e trabalhar com esses corpos. A gente precisa controlar de outra forma. E no pós-abolição, a forma de controle que foi construída foi o direito penal, foi a polícia criminal e a forma como ela foi é, instituída no nosso país. Né? Então, não dá para a gente falar sobre polícia criminal, não dá para a gente falar sobre segurança pública, não dá para a gente falar sobre a criminalização, né, no geral que acontece no nosso país sem a gente entender essa construção histórica, né, sobre esse processo de objetificação e de controle de corpos negros, né, que se refletem no sistema jurídico, no nosso sistema de segurança pública no dia de hoje. É... Falo sobre isso porque quando a gente fala sobre o genocídio da população negra no Brasil, para quem é do direito, e aí eu digo para quem é do direito, porque numa perspectiva antropológica, sociológica isso é bem consolidado, mas numa perspectiva jurídica nós temos debates que são assim intensos, né? Por quê? É, o, o artigo primeiro da lei de sobre genocídio aqui no Brasil, né, ele fala sobre, né, comete o crime de genocídio quem tem a intenção de destruir ao todo ou em parte grupo étnico, é, étnico racial, religioso, nacional e aí, né, vai os dois pontos e tem cinco possi possibilidades de, dessa representação, assim, né, desse acontecimento, dessa destruição todo em parte. Seja matar o grupo, seja colocar esse grupo em condições de sobrevivência né, que, que causem a destruição, seja separar as, pessoas, as crianças dentro do seio desse grupo. né. Então, tem uma série de, de exemplos que falam. Todos esses exemplos, a gente pode pensar em ações do que aconteceu com a população negra no Brasil, né? desde o início é, do, do momento em que o Brasil foi invadido pelos europeus, né? em que já foi construído, inclusive, dentro de uma lógica de genocídio dos povos indígenas aqui e também foi construído é, em cima de um processo de criminalização, de genocídio da população negra. né? Então, desde esse momento, a gente pode... É, construir assim dados diretos sobre esse processo de criminalização e, e é, de genocídio de, de destruição de destruição ao todo e em parte né? dessa destruição que é física que é psicológica, que é cultural né? que é econômica, que é social tem uma série de perspectivas eu falo sobre isso porque é, é, inclusive na formação sobre o que é genocídio o Rafael Lenkin que foi quem Trouxe esse tema para né, a pessoa, quem apresentou esse tema pela primeira vez. existe diversas formas de genocídio, né? Existe o ecocídio, quando a gente fala né, da destruição é, do meio ambiente, existe o etnocídio, quando a gente fala sobre a destruição de uma cultura é, específica, existe, tem algumas pessoas falando sobre o gender side, né? Tem esse, esse termo em inglês que a gente poderia trazer por generocídio, né, algumas coisas assim, que é, que é um, um, um extermínio ao todo, em parte, né, focado nas mulheres, né, e a forma como isso acontece também na nossa história, em várias sociedades, mas pelo direito, né, na lógica de como esse artigo foi é, constituído pelas Nações é, Unidas, né, pela ONU, ratificado pelo Tratado de Roma e aqui no Brasil transformado em lei, é, a gente precisa comprovar o dolo, a gente precisa comprovar essa intenção de matar né? e, e, e a comprovação dessa intenção de matar é uma discussão que a gente tem assim muito grande com o Tribunal Internacional, porque se a gente for pensar aqui né, a cada 23 minutos do um jovem negro assassinado né, que a gente tem todo esse processo de, de exclusão, de criminalização que a população negra é a população que mais morre, é a população que está nos, nos empregos né, de, de maior de menor visibilidade, é a população que é, historicamente está relegada a espaços né, sociais e econômicos é, de, de destruição, de violência. Né? Se a gente for pensar que a população negra está em territórios periféricos, que são territórios, que a gente, se a gente for fazer uma discussão inclusive sobre essa relação do, da necropolítica com o genocídio, né? como, como fala o Bambi, né? o Bambi quando ele fala sobre necropolítica, ele traz para a gente noção de territórios que são como territórios de exceção, né? territórios em que a violência, em que a morte ela é naturalizada, ela é autorizada, né? em territórios em que é como se não existe isso direito, não existe cidadania. E se a gente for pensar hoje, né, nas periferias do nosso país, esses territórios são como se fossem territórios de exceção também, né? Porque são territórios em que o Estado está ausente na perspectiva de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à de cultura e lazer, né? Mas o Estado está presente na sua perspectiva de força, né? na perspectiva de violência, na violência policial. Essa, essa parte do Estado nunca falta na periferia. E o alvo né, dessas forças policiais, desses agentes de segurança são pessoas negras e periféricas. Né? E, inclusive, é, a justificação dessas violências e das, das operações que acontecem nesses territórios, são baseadas em institutos jurídicos Inclusive a morte causada por esses agentes Elas são é, justificadas e autorizadas por institutos jurídicos Como acontece com o um alto de resistência né, Que garante que policiais é, cometam crimes, assassinatos E que sejam justificados é, a partir dessa lógica De que a pessoa né, que foi atingida, é, que foi morta Ela resistiu a uma a uma operação, né, resistiu a uma ação desse agente, logo, por isso, ela foi assassinada e logo, ela, o policial, ele não é, é, ele não é, como se fala, culpado por isso, né, ele não é condenado por, por esse fato, assim, né? então, nós temos uma série de justificativas que poderiam, empíricas, né, que, que poderiam, é, ba basicamente justificar esse processo de genocídio, né, de, de destruição ao todo o que acontece com a população negra aqui. Mas nós não temos documentações, né, documentos, ordens expressas para isso, e aí existe uma discussão muito grande dentro do direito sobre a comprovação desse dolo, né, dessa intenção de matar. Né? É, e é por isso, inclusive, que a gente tem uma série de denúncias né, no Brasil, no Estado brasileiro, enfim, em relação a, aos denúncias da população negra, mas nenhuma dessas denúncias conseguiu lograr êxito no que se refere a fazer com que o Estado, né, com que é, alguns agentes de Estado, porque o, o crime de genocídio ele é, ele é imputado por uma pessoa física né, específica, é, sejam, seja condenado aqui no Brasil, né? Acho que o genocídio indígena, ele tá muito mais consolidado, se a gente for pensar no que aconteceu é, no tráfico negreiro, né, pra cá, isso lá, né, 500 anos atrás, também é um pouco mais consolidado em relação a perspectiva de genocídio, mas o que acontece hoje no Brasil, né, mesmo com os índices gritantes, ainda é uma dificuldade. Dois minutos. E por quê? em dois minutinhos, Tá. Ah, bom, tá. já, já tô terminando. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque eu acho que o direito, ele, ele é um momento, né, enfim, uma instituição que, que é passível de, de interpretação, né, e que é passível de modificação, inclusive, né. E eu acho que esse entendimento sobre o que é a intenção de matar, né, Do, esse dolo, ele precisa ser também alterado e modificado com o passar do tempo, porque quando eu, todos esses dados né, que, eu, que eu apresentei que a Malu também comentou no começo sobre o que acontece com a população negra aqui é um dado sobre esse processo de violência, né, sobre essa naturalização da morte, né, sobre essa autorização da violência, inclusive o que acontece com os povos negros aqui no Brasil né? e, então essa intenção de matar ela é expressa né, em atos né, em ações e em omissões do Estado brasileiro né? E eu acho que parte desse processo de, de mudança, de interpretação Ele também passa pelas trocas que acontecem, sabe? Em debates como esse que a gente está organizando aqui Em discussões do movimento negro, em lutas, né, e denúncias Que o movimento negro já faz historicamente aqui no Brasil Então eu estou bem empolgada para esse bate Para ouvir o Valmir, para ouvir o Felipe Porque eu tenho certeza que vai ser é uma discussão aqui muito qualificada e aí por fim né eu vou falar bem rápido acho que como vai ter uma troca né aqui ó, acho que eu posso aprofundar um pouco depois quando eu falo sobre sobre genocídio eu acho que é importante a gente discutir em, em especial quando trago o debate de segurança né, de criminal é importante a gente discutir um conceito de segurança cidadã né porque a gente vive num país em que a nossa política de segurança pública ela está relacionada a Manutenção da ordem prevenção de riscos, né? A violência institucional para uma parcela em detrimento da proteção de uma outra. É quase como se fosse uma violência, uma segurança privada, porque é só um grupo específico que tem acesso à segurança do Estado, enquanto o resto é criminalizado, é encarcerado, né? Excluído socialmente. E pensar a segurança pública nessa perspectiva de segurança cidadã é entender que segurança não está relacionado apenas aos agentes de segurança, não está relacionado, né?, a essa foca de esse foco de rota na rua, né, cada vez mais é, aumenta o armamento, etc. E sim, segurança é relacionada à garantia da cidadania, né, a garantia de acesso aos direitos fundamentais, né, tendo acesso à educação de qualidade, tendo acesso a espaço de cultura e lazer, tendo acesso a pleno emprego, né, combatendo a desigualdade social e econômica que a gente vai construir uma sociedade, uma cidade, um país, de fato, seguro para todos e todas, né. Então, eu finalizo bem rápido, trazendo dessa discussão, mas tenho certeza que o Valmir, o Felipe e as outras pessoas que falarem depois ainda vão contribuir bastante. É isso, obrigada. Muito obrigada, Tamires. Tua, teu resgate, a tua contribuição, a vivência, isso tudo faz a gente entender que nós, jovens negros, né, é praticando, fazendo, aprendendo e vivenciando um pouco né, do que realmente Uh, tu traz na tua fala. Muito obrigada pela contribuição. Lembrando que estão sendo postados, pessoal, links né de informações como Atlas, informações de pontos de cada fala, de cada um. E quando eu resgatei o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, a gente entra no quê? Né? De uma juventude negra que foi vista no Brasil. A gente está falando dos anos 90. E também não poderia citar Racionais MCs, e trazer aqui, eu ando muito com meus acervos, ó, tá até meio amareladinho, tá dando para ver? Estão conseguindo enxergar? Tá, tá Pessoal. sim, Hip Hop Juventude hip -hop material, Lula. pasmem, ele é de 16 de agosto de 1998, aonde a juventude negra brasileira, com a força do Hip Hop nacional, diversos rappers do Brasil inteiro, construindo uma campanha chamada Hip Hop Juventude Lula que se transformou em cada estado com seu governador. E nós ganhamos em Porto Alegre com Olívio Dutra. Então, olha como é está a situação dos anos 90, mas firme e forte, de resistência e de luta. E a gente também quer que vocês se apropriem do, do programa, da programação completa, que vai até o dia 27, e também o plano de reconstrução e transformação do Brasil, com as nossas pautas, que são muito importantes. Quero rapidamente, então, agradecer a nossa querida, que acabou de falar, a nossa querida, maravilhosa Tamir Estampaio. E gostaria de saber se o Valmir Júnior do MNU Enegrecer está presente. Opa, opa! Fala comigo. Vamos lá, então. É tudo com você, tudo no seu nome, companheiro. E olha aqui, ó. olha o que, é que eu trouxe para nós, para todos nós. Olha a situação. É isso, é isso, é, 43 é isso. 43 anos de MNU, né? 43 anos de luta. Hegemonizando o debate aí. Bora lá, então. Com vocês, é. pessoal. Chegando para somar e fortalecer esse bloco de um debate ultra-mega, super-importante, nosso querido Valmir Júnior, MNU, Movimento Negro Unificado, Enegrecer. Seja bem-vindo. Muito... Obrigado, querida galera. Muito boa tarde. Para mim é uma imensa alegria poder fazer parte desse coro, né? dessa galera que grita por vida para a juventude negra. Então, eu acho que a gente tem que começar esse debate agradecendo não à Fundação Perseu Abramo por esse espaço, mas agradecendo aqueles e aquelas militantes que passaram por essa organização e que reafirmaram como é importante debater juventude, como é importante priorizar o debate sobre a juventude negra e fazer uma denúncia concreta, material, sobre aquilo que tira a vida dos jovens pretos no Brasil hoje. Tá? Então, isso para mim é, é massa demais, tá? contar com, com o apoio dessa galera aí, tá ligado? que está que sempre somando muito no processo de defesa e democracia, no processo formativo dos nossos militantes, e eu me encontrei nesse processo de formação da Perseu também já em outros momentos, né? É, meu nome é Valmir Júnior, sou cria da favela da Kels, aqui no Complexo da Maré. Moro aqui na favela, na quebrada, né? Como é de em outros territórios aí, né? Perifa. Mas aqui no Rio, nós carinhosamente chamamos de favela, né? Nosso quilombo. E sou formado em História pela PUC-Rio, iniciei minha trajetória de militância no coletivo Enegrecer, eu hoje faço parte da coordenação estadual do MNU aqui do Rio de Janeiro. Galera, é muito importante a gente dar continuidade a esse debate, né? Trazendo à tona o processo histórico que a Tamires colocou aqui pra gente, que eu acho que tem que ser resgatado. Mas eu queria fazer um debate, aquilo, aquilo que tange um pouco mais sobre a estrutura desse Estado racista que tem como ferramenta os extermínio dos nossos corpos. Quando a gente vai falar de genocídio da juventude negra, né? A gente está falando de uma estrutura organizada pelo Estado que tem como perspectiva né, a, a, a desigualdade social e o racismo como ferramentas estruturantes. Né? Então nós temos as desigualdades de gênero, né, que também são muito latentes e que acometem a vida de tantas, tantas mulheres, população LGBT, que sofrem tanto com, com esses desafios, mas... É, o racismo né? Ele também é um dos elementos importantes né, para que a gente possa debater sobre a estrutura do Estado genocida. O Estado é o genocida. O genocídio da população negra é um debate que nós trazemos à tona para denunciar a violência cometida pelo Estado que violento extermina os nossos corpos. Eu então, acho que a gente tem que começar a, a, a metendo o dedo na ferida logo para a gente começar a cavar, entendeu, Malu? Porque eu acho que, que nós temos que, que, que começar a falar, mano, espera aí, o vilão é o Estado. Esse Estado, esse sistema do Estado que foi implementado para gerir as nossas vidas, ele é um Estado que utiliza de estruturas políticas para controlar os nossos corpos. Eu acho que a gente tem que começar por aí e é um ponto decisivo para que a gente possa... Compreender e superar a violência brutal que nossos corpos sofrem dioturnamente nas favelas, quebradas e periferias do Brasil afora. Então, sem falar desse desafio, da superação dos desafios estruturantes, nós não conseguiríamos, não, não vamos conseguir pensar sobre a possibilidade de reduzir ou acabar ou frear com o genocídio da população negra. né? E aí eu quero falar de dois, dois aspectos né, sobre essas duas estruturas. Primeiro, falar da, da estrutura da desigualdade social, rapaziadinha. Não tem como a gente abrir mão né, de, de reconhecer que o capitalismo né, ele é uma ferramenta econômica que sustenta esse sistema e que, em meio a tantos processos de exclusão social, tantos processos de tentativa de sobrevivência, ou de sobrevivência dessa própria pandemia que nos acomete hoje, aí que está todo mundo sofrendo, o Brasil inteiro, em pânico por causa da, da, da, da pandemia. Nada mais é do que um reflexo econômico de controle da nossa vida, ou controle de quem vai morrer no nosso país. Então, o sistema econômico, por que estou dizendo isso? Né? Porque se o boçal do nosso presidente, não pode chamar ele de genocida, né que senão nós vamos preso. Então, assim, a gente chama ele de boçal, não pode chamar ele de genocida, galera. Então, a gente tem que arrumar outros adjetivos aí para poder é, falar desse, desse, desse, desse ser aí, né? desse nominado. Né? Então, assim, ele não quer comprar vacina. Se fosse o paizão, Lula, o bagulho já estava resolvido, mano. Nós sabemos que quando teve tanto a vacina da HN1 como outras viroses que apareceram no Brasil, o enfrentamento da dengue que nós fizemos e tantos outros processos que... Que remetem à saúde pública, a gente sabe que o Paizão Lula sempre arregaçou as mangas, né, e sempre fez um debate sobre a valorização da nossa vida, né, e da vida digna que o nosso povo precisa ter. Por isso, é importante debater sobre as garantias individuais, né, essas garantias individuais que, individuais que, que o liberalismo tanto prega, né, que, que vai falar do. do da... Da legalização, do, dos liberais que são sérios, né? Não dá para a gente dialogar com, com os liberais não sérios, né? Que aí a gente vai falar desde a regulamentação do consumo de drogas, a legalização de todas elas, né? da legalização do aborto, do, do respeito radical à diversidade, Então, se a gente vai falar de liberalismo, ainda se fosse uma perspectiva liberal, a gente vê que o sistema econômico ele vai continuar servindo de instrumento para o controle dos nossos corpos ou o controle de quem vai morrer no nosso estado. Nas favelas do Rio de Janeiro, a gente passou por um processo da gentrificação, né? Do encarecimento da nossa vida na favela. Favelas na Zona Sul, hoje, que não é possível de morar. Aqui no Complexo Amarelo você consegue encontrar ainda uma kitnet por 300 a 400 reais para você morar. Mas a gente vê o absurdo da especulação imobiliária nas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem kitnet, mano, que tá valendo 1.200 a 1.500 reais. E, assim, você vê algumas favelas sendo gentrificadas pelo sistema econômico, né? Onde investimentos começam a chegar, chega serviços, agência bancária, especulação imobiliária lá em cima, e a gente vê que o que está por trás disso né, é a expulsão do nosso povo preto favelado de alguns territórios da cidade do Rio de Janeiro, e logo, logo com a implementação da UPP, né, por volta dos anos 2010, a gente tem mais de 10 anos de UPP aqui no Estado, a gente vê uma interiorização da violência de forma muito abrupta, e essa interiorização da violência no estado do Rio de Janeiro, eu me permito a, a, a utilizar algo que eu ainda não li, mas eu estou querendo estudar sobre isso, se tiver algum teórico da área, quem sabe a gente pode sentar para conversar, que a parada é o seguinte, depois das UPPs no, no Rio de Janeiro, começou a ser importado para o Brasil afora o um modelo de tráfico organizado no Brasil. E nós vamos ver que diversas facções daqui do Rio de Janeiro agora estão se espalhando pelo Nordeste, estão se espalhando para outros, outros estados do Sudeste, na Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo tem um grande monopólio do PCC, né? mas essa gentrificação das nossas vidas faz com que a periferia ela comece a exportar o seu modelo de vida para outros territórios. E aí a gente tem problemas seríssimos, que né? diz respeito à vida do povo preto na favela. Né? A favela da Zona Sul, que já era sucateada, que agora passa a ganhar serviços, ela exclui o preto da favela. No Rio de Janeiro, antes da pandemia, a gente estava vendo que tinha favelas do Rio de Janeiro como Vidigal, algumas partes da Rocinha, Cantagalo, que tem mais gringo morando do que a população carioca. Então, assim, a gentrificação das nossas vidas, né, o valor da vida na favela, ela passou também a ser encarecida. E, assim, quando não existe uma chegada de, de serviços, né, existe uma implementação do poder paralelo por esse serviço e a gente vive... Numa, numa numa vida constantemente presa a determinados sistemas socioeconômicos que são implementados na favela. né? E aí você vê o Rio de Janeiro sofrendo não só com o tráfico de droga organizado, como a implementação das milícias. Aqui no Rio de Janeiro nós sofremos muito com essa realidade. Pô, Júlio, está falando de um panorama sobre as experiências dos territórios favelados. Sim, porque a partir desse lugar, desse território, desse lugar de fala esse lugar onde esse pobre favelado vive, nós vamos começar a ver qual é o outro braço né, do Estado que permite que a estruturação do sistema genocida simplesmente, que é a militarização dos nossos corpos. Quando você tem uma favela gentrificada, você tem uma favela militarizada. E aí, meu mano, já era perna para quem te quer. Eu acho que a Tamiris colocou para a gente aí algo que é muito sério, que é a questão da necropolítica, né? Como que o controle dos nossos corpos mortos, né? Ou ainda a manutenção dos corpos vivos, ela de certa medida serve como moeda para a estruturação desse estado militarizado que quer militarizar constantemente, cotidianamente as nossas vidas, né? Então a gente vê de forma muito explícita, né? Um questionamento qual é o valor da vida do pobre preto favelado ou preto da quebrada, ou preto da periferia. Porque o genocídio, ele, ele, nada, mais é, ele nada mais é do que a implementação armada, armada do, do, do Estado que se estrutura no racismo. Então, assim, eu estou utilizando muita, muita gíria, e aí, Malu, meus distantes colegas aí, eu vou pedir desculpa, porque a linguagem acadêmica com a linguagem da favela, tá ligado? Ela, ela tem que dialogar e ela tem que coexistir. Por quê? Porque a linguagem acadêmica ela não transmite para mim o sentido que a fala favelada transmite. E, assim, porra, velho, a polícia só chega na favela para matar, o Estado só chega na favela para matar. Eu moro numa favela onde o único equipamento, os únicos equipamentos que nós temos. É, é, é uma escola de primeiro a quinto ano do primeiro ciclo do ensino fundamental e um postinho de saúde, só dá atendimento na parte diurna, na parte matinal, e só até sexta-feira, de segunda a sexta-feira. E é um postinho, cara, com um médico para atender uma população de 12 mil aqui na favela da Kelsey. Aqui na Maré nós somos 16 favelas, né? A Kelsey tem 12 mil habitantes. Ou seja. Nós temos uma evasão escolar absurda. Nossos adolescentes ele só tem 200 vagas nessa escolinha e só tem só até o quinto ano do primeiro ciclo do ensino fundamental. Os adolescentes que vão de 13, 14, 15 anos, eles precisam migrar para outro território, andar 2 km 3 km para poder ter acesso à educação. Aqui não tem equipamento nenhum que gere cultura, que produza lazer, que produza acesso à tecnologia. Então, assim... O que esperar de um território favelado, que ele é abandonado pelo Estado? Vai esperar um indivíduo que não dialoga com o Estado. Ou seja, mano, a favela vai ser inimiga do Estado, enquanto o Estado foi inimigo da favela. Não tem outra linguagem, não tem outra forma de falar. Enquanto o Estado foi inimigo da favela, e está preocupado com o encarceramento das nossas vidas, não só os extermínio, porque a necropolítica ela também se baseia pela invisibilidade dos nossos corpos. O sistema penitenciário já revela como é que isso aí se dá. Como é que se dá a invisibilidade dos nossos corpos? Encarcera. É, jovem preto favelado, ele não tem importância para o Estado. A vida dele não tem valor. Não é um valor. Ele é apenas um mais um do exército de reservas de mão de obra, tanto para o pro, sistema para o tráfico de droga tanto quanto para ser exército de mão de obra para os empregos subutilizados e subservidos no Brasil, que hoje nem está dando. Que hoje nem está dando, com essa pandemia maluca aí está todo mundo desempregado, todo mundo matando cachorro a grito, tá ligado? Então, tipo assim, a, a, a, a favela não aguenta mais, a favela já está sufocada, e agora vem essa nova, <risos> esse novo ciclo, mano, que está muito mais acentuado, que está matando muito mais que está contaminando, contaminando com muito mais violência. E aí a, o genocídio do, do povo preto também passa pelo acesso à saúde, Malu, Camires. Passa pelo acesso à saúde, porque quem é que vai acessar o equipamento público? É o povo preto, gente. O jovem preto está lascado, porque ele tem que enfrentar uma fila, porque tem a tiazinha lá, as marvelhas primeiro, as crianças primeiro, para depois vir o jovem. O jovem que está contaminado, que é da favela, que depende do SUS, vai ser bem complicado porque não tem acesso a emprego, não tem acesso a renda, não tem acesso a lazer, não tem acesso à cultura. O que esperar desse jovem preto favelado se não ser um inimigo do Estado? Quando o Estado só entra na favela para matar. Poxa, vou fazer um, um testemunho aqui para vocês. Teve uma operação recente aqui na comunidade. Não adiantou da carteirada de professor, não, mano. Formado pela PUC, trabalha na universidade. Não, também foi uma cuspida na cara do policial civil. Ele falou que eu estava sendo muito abusado. Se eu quisesse tomar, se eu não quisesse tomar uma massagem, era para calar a minha boca, que eu não representava nada para ele, que para mim eu era um... Desculpa a expressão, galera. Para ele, eu era um merda, um risco. Puf, cuspiu na minha cara. Eu baixei minha cabeça que se eu revidar diante de quatro, cinco fuzis apontados para mim, corre o um grande risco de eu tomar de fato a massagem que eles queriam me dar. E se eu denuncio na delegacia, corre o um grande risco desse policial passar a me perseguir e perseguir a minha família, e aí? Fiquei com a cuspida na cara, e é isso. São coisas que estão no nosso cotidiano, que só quem mora na favela vive. E aí não adianta dormir na favela e utilizar a favela como dormitório, achando que vai experimentar toda a realidade do povo favelado que não vai, não, não. Tem muita gente na favela que hoje já vive já dentro de uma outra perspectiva econômica, que não acessa os equipamentos que os mais pobre da favela acessa que não vai para o baile que não vai o pagodinho, que não convive a vida comunitária, que não bate na porta do vizinho para pedir açúcar, porque a experiência da favela é essa, a experiência de aquilombamento, a experiência de, de vida comunitária, de vida coletiva. E eu tô vendo que a Valéria está pegando, que a Malu está vendo o relógio ali. Então, tem vamos mais uns mas... um... três, quatro minutinhos. Fica tranquilo que a gente está cuidando. Não precisa acelerar, tem quatro minutos e tu tá em casa, viu? Pedir... Não precisa pedir desculpa, Ai, tá mais do que solo, cara, parceiro, cara. aliado e de luta de resistência. Vai lá, toca a ficha. É isso, é isso. Vou fazer a divulgação rápida aqui, né, recentemente junto com a, com a Mônica Francisco, hoje deputada aqui do Rio de Janeiro, né, pelo PSOL, e o Davidson Coutinho, amigo meu da Rocinha, professor também, né, eu não sou filiado ao PSOL, sou militante do Partido dos Trabalhadores hoje, né? É, atuo na Secretaria Estadual de Direitos Humanos aqui do PT. E lancei um livro recentemente para mim, que é esse livro aqui, ó, galera. Porta-vozes da resistência, narrativa de três favelados. É um livro que eu tô vendendo online, Brasil afora, incentiva escritores negros, galera, quem quiser comprar, depois deixa o feedback aí que a galera passa para mim. <risos> Mas eu, eu queria trazer aqui à tona, né? um artigo que a gente escreveu nesse livro é... que vai falar da criminalização da, da juventude. Né? Morre polícia, morre bandido e a guerra na favela não tem fim. Né? Que a gente, às vezes a gente fala tanto do, do policial, né? esquece de falar que o vilão é o Estado. Né? Quem promove o genocídio é o Estado. O policial, ele é vítima. O soldado, o policial, muitas das vezes que vai para a favela o é mais é o mais pobre, tá ligado? Não é o policial que vai fazer o curso para tenente que entra na favela. A, a condição econômica desse debate, porque, assim, a polícia que está entrando para matar é a mesma polícia, mano, que infelizmente vai morrer. Ele está entrando para matar, mas na favela, como diz uma, o, o refrão de uma música do funk, né? O arrego na favela é bala de aço, né? Então, os meninos, eles estão fortemente armados e nós temos uma um armamento bélico da vida na favela que compromete a segurança de todos. Inclusive do policial que vai vir aqui entrar para tentar matar um jovem, né? E muitas das vezes a polícia entra com, com a, a desculpa esfarrapada da, da guerra às drogas, né? Só que a gente sabe muito bem que essa guerra é implementada, né? E assim... Eu queria só ler aqui um pedaço desse desse desse artigo, que fala assim. Nos resta a luta. A nossa vida não é número para engrossar as estatísticas. Nossos corpos não são mercadorias e muito menos massa de manobra. Se pensam que o favelado é burro, estão equivocados. A revolução será preta e da favela. Aguardemos as cenas do próximo capítulo. Vamos derrubar a casa grande. Então, tipo assim... É... Rio de Janeiro, hoje ele é palco né, dessa experiência revolucionária porque nós estamos bebendo diretamente do sangue que foi derramado de Marielle Franco, rapaziada. Papel reto. E assim como Marielle inspira nossas lutas, olha que lindo. Assim como Marielle inspira nossas lutas, né, nós queremos também fazer memória a todos aqueles e aquelas que tomaram lutando pelo nosso direito de existir. Debater o genocídio da população negra, da juventude negra especial, para nós não é fácil, Que a gente está falando dos nossos, está falando dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos de infância. Estamos falando de pessoas que nós temos uma relação de afeto, coisa que o Bolsonaro não tem, que, o miliciano, que a família miliciana não tem, que os nossos inimigos não têm e que é necessário para que todos e todas que acompanham a juventude precisam ter a afeto, amor, identificação pela causa juvenil, reconhecer no corpo jovem o corpo revolucionário. É isso, muita fé, tamo junto. Cara, no tempo certo, se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. É, não é, um combina que... no coração, na sinfonia... ancestralidade... <risos> Foi falando. Aí, ó. <risos> Você falou do livro, depois coloca o link aí para a galera poder acessar como que consegue adquirir o livro. Vai colocando aí no chat para o pessoal. Muito obrigada, Valmir Júnior, MNU Enegrecer, que fala uh, e a gíria, o nosso dialeto, o nosso jeito de falar. Ele já é a nossa forma de se expressar. Não tem que pedir desculpa nenhuma, e é dessa forma que a gente chegou até aqui. Gratidão, gente, vocês não sabem a felicidade que eu estou de estar tá aqui com vocês. Uh, o fato de agradecer o convite é que quando a gente fala assim, ó, não basta dizer eu não sou racista, tem que ser antirracista, esse debate não é todo mundo, não são, principalmente na juventude, ainda precisamos avançar mais. Eu estou muito feliz que a gente retomou as formações políticas do partido, eu acho que isso é o que estava faltando. Eu sou a militante que eu sou, justamente porque na juventude, na Secretaria de Combate ao Racismo, eu já tinha formação política com o MNU, com as organizações, com o PT e como uma base forte para encarar essa sociedade que mata negros e negras, que mata LGBTQIA+, e mata principalmente a sua juventude indígena. Então, até agora, as falas que nos representaram, são muito estruturantes. Estou honrada de estar aqui hoje. E não poderia te falar, dando só um adendo na fala do, do Valmir, o em junho, né? a geração em junho, olha como é que estão tá os papéis, gente. Olha a situação. Mas está tudo digitalizado, tá? É o que eu gosto de mostrar que são muitos anos. O em junho, antes dos programas e dos governos, a juventude negra que era invisibilizada pelo racismo, institucional, já estava na labuta, já estava na, na, na batalha por se fazer ver a sua representação. Então, sem Gueledés, sem uh, uh, Crioula, sem MNU, sem o Fórum de Mulheres Negras, olha aqui, gente, fórum, olha a data, 2004, Fórum de Mulheres Negras. Eu falei que eu ia trazer o meu arsenal pessoal para essa mesa, e a galera disse, Malu, faz o que você quiser. Mas eu tinha que trazer, antes de falar de governos, de falar de partido, tem um movimento negro brasileiro, com todas as suas referências, nós está... não estaríamos aqui. Né? Então, precisava pontuar isso, senão não ia me sentir bem. Uh, rapidamente, então, passar para o nosso terceiro e último convidado, que é ninguém mais, ninguém menos do que o meu grande irmão, Felipe Freitas, pesquisador do Grupo de Pesquisa em Criminologia da UFS. Seja muito bem-vindo, Felipe, você está aí? Oi, Felipe, você está aí? Sua tela, a sua voz, eu não tô vendo. Vamos ver se foi algum probleminha de conexão. Como é que nós estamos, Luísa? É conexão? Ele tá na sala? Ele tá na sala, mas é, parece que tem um problema de conexão. Engraçado, a... As... Eu tenho participado de umas reuniões com o Felipe Sim. e não tem problema. Estava aqui agora, é. eu tinha acabado de ver ele. Oi, Felipe, fala aí para mim. Ah, agora acho que foi. Pronto. Show de Oi, irmão. Que foi? Cadê meu irmão, Valeu, Felipe? Gente. Oi, aqui, Felipe. Pronto. Tudo bem com então, você? Gente, tudo. Agora acho que vai funcionar. Só um... 15 minutos Mas... para você, meu querido. Fica à vontade. espaço Valeu. Tá bom, querida. Obrigado. A é, gente queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa conversa, de verdade, assim, eu estou desde o começo, eu não estava com a câmera aberta porque eu estava atravessando a cidade para conseguir chegar, mas eu estava ouvindo desde o começo, estou super feliz de estar tá aqui, de encontrar pessoas tão queridas nesse debate que eu acho tão importante para o PT, para a Fundação e para o Brasil. É, eu queria, é a primeira vez que eu falo, num grupo da juventude do PT, num grupo de juventude, né, com a pauta da juventude, depois da partida do nosso querido amigo Lula Rocha, e eu fiquei o tempo todo lembrando dele. Assim, ele era certamente alguém que nós cogitaríamos para estar nessa em todas as outras discussões que dissessem respeito a esse tema. Lula é a expressão, é, do que de melhor nossa geração conseguiu produzir numa combinação entre uma capacidade grande de diálogo institucional e, ao mesmo tempo, uma capacidade permanente de diálogo com a base, de militância na base, de aposta nos encontros e na conversa. Né? Era uma pessoa que dedicou sua vida ao diálogo intergeracional, ah, o diálogo interinstitucional e nos ensinou muito sobre a experiência de fronteira. Eu queria começar fazendo essa homenagem ao nosso querido Lula, Lula Rocha, Lula do Espírito Sim, Santo. Felipe, só um pouquinho é... que eu vou pedir, por favor. Tem um microfone aberto, porque daí como está sendo gravado, não saiu nenhum ruído. Quem puder fechar os seus microfones para não vazar não nenhum Não tem ruído. não, Malu, não tem não. Eu ah, acho que é lá ser? no Felipe. Isso, aqui pode Ai. ser também, porque aqui Tem é problema. Não está atrapalhando não. Tá bom. Mas as a dinâmicas da casa. É... Bem, eu pensei em três pontos para essa conversa aqui. Eu vou ser bem rápido, sei... por dois motivos. Primeiro porque eu fui beneficiado aqui do seu último, então as pessoas que me antecederam já falaram uma série de questões importantes, isso vai me permitir tentar destacar três aspectos bem pontuais da conjuntura política desse tema, que eu acho que são importantes para o nosso debate e para a gente poder apontar conteúdos para uma agenda política de enfrentamento à violência e de enfrentamento de enfrentamento à violência e de enfrentamento à violência racial contra a a juventude negra na nossa sociedade. Né? Queria falar um pouquinho, começar falando do que eu tenho chamado de dois grandes paradoxos que acompanham aí os últimos 30 anos, vamos assim dizer, de discussão política de segurança, os últimos 20 anos de modo mais radical. É, um segundo aspecto, que é pensar um pouco quais foram, né? acho que vale a pena a gente olhar para trás também, fazer uma autocrítica, é... essa é a melhor palavra, acho que não, mas um balanço, acho que essa é a palavra mais correta, acho que fazer um balanço do que foi, do que é a nossa intervenção, nesse, nesse nosso, eu digo, do campo democrático popular, seja nos governos, seja na formulação da sociedade, em torno do tema da segurança pública. E, por último, destacar três pontos que eu acho que são centrais para a agenda, né? para essa agenda desse momento dramático que a gente vive, que é dramático porque é estruturalmente violento e é dramático porque é essa quadra de horror que a gente vive, de uma interdição ainda maior do espaço democrático com esse governo e com essa mortandade que desafia a nossa capacidade de falar, né? porque nos faltam palavras para descrever o que a gente está vendo e vivendo. Bem, os paradoxos que eu queria falar, queria destacar, acho que são dois, é uma coisa que a gente falava muito ainda no Juventude Viva, a Helena está aqui, a Severine, que trabalhou com a gente também, foi fundamental nessa história, estava por aqui também, e a gente conversou muito sobre isso, que é, de no período em que o Brasil teve o maior, a maior é, inclusão social de jovens negros, ser justo o período em que a gente tem uma explosão das taxas de encarceramento e de morte. Isso é um paradoxo. Né? Isso é um, um desafio, isso é uma, uma, contra, uma aparente contradição em termos. Né? Por que que, justo no período em que a gente teve mais inclusão, a gente teve mais violência contra nós, negras e negros em particular? Tem vários jeitos de explicar isso, de tentar explicar isso. Eu não acho que essa é uma questão trivial, acho que essa é uma questão bastante complexa e bastante séria, que ainda merece ser observada. Tem variações nas velocidades desse crescimento da violência ao longo do tempo. Ela não é regular, a gente tem uma queda nos anos 2013 2014. É, a gente tem, sim, a partir de momentos de inflexão em determinados territórios a partir de determinadas políticas específicas, mas essa afirmação ela precisa ser pensada entre nós e queria colocá-la na mesa para a gente olhar e pensar sobre ela. E segundo, como é, no período em que a gente assistiu, e eu estou falando aqui dos governos Lula e Dilma, o maior fortalecimento das instâncias públicas, mais a autonomia do Ministério Público, mais a autonomia para para a Polícia Federal, mais que a gente fortaleceu carreiras de estado, a gente assistiu a maior corrosão, não sei se é maior, mas uma uma grande experiência de corrosão, uma intensificação da corrosão da instância pública na nossa sociedade, né? Ou seja, o fortalecimento das polícias federais, do Ministério Público, etc., que deveriam se transformar em instâncias de Estado para promover a defesa do Estado, viraram como que cupins né? que corroem por dentro é, a máquina pública e o seu aparato. É óbvio que eu não estou fazendo nenhum tipo de generalização. É óbvio que eu sei que tem complexidades nessa história. Eu acho importante destacar, mas é importante também a gente reconhecer. Isso. E esses dois paradoxos, eles foram enfrentados por nós. E a gente tentou, a gente não ficou parado diante disso. A gente, a gente assim, o campo político, o campo democrático popular, tentou enfrentar e tentou interpretar essa questão. E foram várias as tentativas. Eu queria destacar três. A primeira, a qual também já se referiu antes mesmo de o PT ter chegado ao governo, que foi o Plano de Segurança Pública para o Brasil, coordenado pelo Instituto de Cidadania, para, no mesmo período do, do projeto Juventude, que quase o mesmo período, é, que produziu um documento que eu concordo com o Tamir e segue super atual para entender os dilemas da segurança pública no Brasil. Eu volto e releio e me assusto com a atualidade daquele documento. É, uma outra experiência das muitas que eu poderia falar é o Pronace, que foi uma tentativa do governo de fazer uma, uma política com todas as contradições pronace, do Pronace que podem e devem ser destacadas, mas foi um esforço e, mais recentemente, o Juventude Viva, né? já no final, no final na última, no, no, última parte do governo da Presidenta Dilma. Estou falando de três, poderia falar de outras, quero falar só dessas três para dar algumas ilustrações de que houve no nosso campo tentativas de estruturação de uma, de uma ação pública que enfrente esses paradoxos e outros da nosso, do nosso campo da segurança pública no país acho que alguns, algumas conquistas decorrem desses movimentos, né? Uma delas eu acho que é a inevitabilidade da discussão sobre racismo, por exemplo, né? É, hoje a gente precipitou, o movimento negro conseguiu precipitar na sociedade brasileira uma situação na qual é, eu, eu poderia dizer, se eu quisesse ser muito otimista e eu não sou, é é impossível falar de segurança pública sem falar de racismo, não, a gente vê que as pessoas seguem falando de segurança pública sem falar de racismo, mas, é, vou dizer de um jeito meio jocoso até, sem passar muita vergonha, é impossível falar de segurança pública sem falar de racismo, porque chega a ser constrangedor, significa dizer que está de costas para o Brasil e para o que o Brasil construiu. Então, acho que esse é, por exemplo, um dos indícios dessa conquista e tem outros, acho que o Estatuto de Desarmamento é um momento importante de uma sinalização para um determinado conceito de política de segurança, a própria Constituição de um espaço público em torno da discussão com os policiais e de tensionamento dessa agenda policial foi um outro momento importante. Mas, a, ao lado dessas conquistas importantes, a gente tem também é, inflexões, permanências muito perigosas, eu diria, é, e que eu gostaria de sublinhar duas delas, pelo menos, porque acho que elas são... É... importantes para esse momento ainda hoje, porque elas dizem muito sobre aspectos nos quais a gente fracassou, os aspectos nos quais a gente não prosperou como gostaríamos, nos quais a gente não conseguiu aquilo que a gente pretendia. O primeiro que eu queria chamar a atenção é que, se é verdade que o movimento negro conseguiu impor à sociedade brasileira a discussão sobre racismo como uma discussão muito importante na agenda pública do país e na agenda da segurança, é verdade também que essa, essa agenda, esse debate, jamais foi assumido pelos governos brasileiros e pelo governo federal, inclusive nos governos do PT, com centralidade. A questão racial jamais esteve no centro da agenda de segurança pública dos nossos governos no âmbito federal e no âmbito dos estados. Essa é uma derrota, que a gente precisa reconhecer, né? ou uma não vitória, ou uma, uma inflexão que a gente precisa fazer. Mesmo no melhor momento, que foi o momento da vigência do Plano de Juventude Vive, em que a presidenta falava sobre isso nos seus discursos, isso não se espraiava, por exemplo, para ação institucional do Ministério da Justiça como um todo, por exemplo. Né? Vale a gente lembrar só para ficar em um exemplo muito simples, que é a lei do terrorismo e a lei da delação premiada, que, a meu ver, são é, prejuízos à política criminal brasileira, foram aprovadas é, durante os nossos governos, para falar de dois exemplos. É, outro é, obstáculo, outro limite da nossa agenda foi é, não ter havido no campo da segurança pública nenhuma das reformas estruturais que estavam apresentadas lá, naquele mesmo documento a qual a Tamir se referiu de 2001, que é o Projeto de Segurança Pública para o Brasil. Nós não conseguimos fazer a repartuação do modelo da, das polícias, mas menos do que isso, a gente não conseguiu sequer revisar o modelo de financiamento da segurança pública no Brasil. Né? O que nós trabalhamos muito para fazer, é, o golpe impediu que a gente assinasse e quem assinou foi Temer, que foi o Sistema Único de Segurança Pública, que foi, de fato, é importante reconhecer, produto da inteligência dos gestores do governo do PT, mas que a história nos pregou essa cilada de ter sido assinada na gestão do Jugman como ministro da Segurança Pública. E foi ele, inclusive, temos que dizer também, que elevou o tema da Segurança Pública ao patamar de um ministério no governo federal. Com o então, é, por motivos totalmente transversos e não republicanos, o principal deles foi depois fazer a intervenção no Rio, que teve como seu mais trágico e violento legado, a morte de Marielle. Mas eu quero só dizer que, do ponto de vista da, da, do registro histórico, foi assim que ficou, e isso é um, um desses danos que a gente tem, com os quais a gente tem que lidar é, na nossa história. Mas então qual é a agenda que eu acho que pode ser uma agenda mínima que a gente apresenta e que eu acho que está de algum modo ensaiada ali no plano de reconstrução do Brasil, que diz respeito à articulação da luta contra o racismo e da construção de uma política de segurança pública democrática? Né? Eu acho que tem alguns temas muito importantes e tem um eixo que a gente precisa ter como uma bandeira, assim, como uma diretriz, e que eu quero falar aí nesses dois minutinhos que eu tenho. É, a primeira delas é a dar o desafio de dizer que nós temos que ter solidariedade e preocupação no campo da esquerda com os temas desse, de insegurança urbana que afligem as pessoas. Né? Nós vamos criar um jeito de comunicar isso e de se engajar com isso, de dizer, olha, nós não achamos razoável que o centro da política de segurança pública seja cuidar dos crimes contra o patrimônio. Não. Sendo a política a segurança pública, cuidadosos que não contra a vida, proteger a vida das pessoas. Mas nós não podemos ficar indiferente ao roubo de celular nas comunidades. Nós não podemos ficar indiferente Nós temos que dizer que nós temos que ter uma resposta para isso. E temos que denunciar que eles, que o bolsonarismo, que a direita brasileira, não tem. Porque a política linha dura também não responde. Mas nós temos que ter uma resposta. Acho que isso é uma, um eixo transverso importante. E aí, dos muitos temas possíveis, eu acho que três ações a gente não pode perder de vista, que são de certo modo questões que orbitavam ali um pouco do que a gente fazia no Pronase ou mais fortemente no Juventude Viva, que é do que eu participei. A reforma das polícias, mas eu não estou falando de desmilitarizar as polícias somente. As desmilitarizar as polícias é o primeiro passo, mas muito provavelmente muitos de nós que se seguram uma bandeira de desmilitarização é... precisamos ter o compromisso de dizer, tá. Estou vendo aqui as só um minutinho e eu termino. <risos> 15 minutinhos certinho. É, acho que é dizer, tá bom, vamos desmilitarizar, mas qual é o segundo passo? Depois que desmilitariza, faz o quê? Vamos fazer a polícia ciclo completo? Vamos fazer polícia por tema? Vamos fazer polícia... Como é que a gente faz com as questões previdenciárias dessa agenda, todas que vão se abrir em torno dos profissionais? Tem que dar resposta para isso. Entendeu? como é que a gente resolve isso economicamente, como é que a gente bota desmilitariza, mas isso fica como economicamente, quem paga a conta, vai para o Estado, cria um fundo público, como é que vamos fazer? Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer. Entendeu? Tão importante como falar de desmilitarização é falar de qual é o modelo que a gente vai colocar depois disso. O outro tema é o tema das milícias, das facções e dos grupos de extermínio. Nós não podemos ser indiferentes no político de segurança pública ao fortalecimento das milícias que estão corroendo sistematicamente, desde sempre no Brasil e, sobretudo, desde a Constituição, a ordem democrática, não só no Rio de Janeiro, que é onde isso se torna mais visível, mas em todo o país. E, por último, nós precisamos entender que tem uma política de direitos nos territórios, o território onde as pessoas vivem. É no território que as pessoas acessam direitos. Se a gente não colar acesso a direitos e política de segurança no território, a gente não avança. Obrigado, desculpa, passei um pouquinho do tempo, mas era não, só para concluir tá essas três ideias. Valeu. <risos> Muito obrigada, Felipe Freitas, obrigada a todos que compartilharam seus conhecimentos, o seu tempo, né, que ficar horas na frente da internet, a gente sabe que não é fácil agradecer a nossa querida Tamires, que está com horário, né? já está aberta as inscrições, pessoal, aí, né? Vamos, a gente está tentando cuidar para não passar do horário, já agradecendo a, a presença da Tamires Sampaio, que é secretária de Junta de Segurança Pública de Diadema, para quem chegou depois, agradecer o Valmir Júnior do MNU Enegrecer, e a última fala que muito nos representou, fez e construiu também nesse processo dos nossos governos, principalmente de Lula e Dilma, lembrando que quilombo, favela, rua, cadeia, para, para né a chata chacor, o sistema, o genocídio é a expressão máxima do ódio. E nós estamos vivendo com a pandemia o quê? Postos de saúde sem trabalhadores e trabalhadoras, descaso, buraqueira, lixo espalhado, sem vagas em creche, escolas jogadas, ônibus lotados, comida cada vez mais cara. Né? Esse é o cenário e não começou agora. Gostaria que esses materiais como o Estatuto da Juventude, que já foi colocado o link, o Estatuto da Igualdade Racial, do nosso grande senador Paulo Paim, que também vem nesse, nessa nossa contribuição com esse senador, que muito nos representa, aqui do Estado do Rio Grande do Sul para o Brasil e para o mundo, e a nossa maravilhosa Bené, Benedita da Silva, Calê Aldir Blank, né? Esse é o jeito de fazer política petista, com a esquerda, com a construção de fato que impacte na vida das pessoas. Então, automaticamente, isso que o Felipe falou, os objetivos do Desenvolvimento do Milênio, não sei se todo mundo acessou, ele também tem exatamente isso que o Felipe Freitas falou. Como que nós vamos falar dos oito objetivos de Desenvolvimento do Milênio? onde não está escrito aqui para nós combate enfrentamento ao genocídio e o extermínio da população negra. Como nós avançaremos? Não terá descanso, não teremos paz enquanto não absorvermos e não tiver na centralidade de todas as políticas o combate e o enfrentamento ao extermínio e ao genocídio da população negra. Não tem como avançar. Quero, então, Uh, ver com o pessoal que está aqui no staff do evento do nosso seminário. É 18 horas e 19 minutos. Temos algumas inscrições. Se puder já colocar a listagem de quem tapa tá por primeiro. A gente tem escrito o Bruno, a Costa, depois o Anderson Lopes e Gabriel Eduardo. Então, passando rapidamente, uh, só lembrando que a nossa querida Tamires tem que sair seis e meia, tá, gente? Aí a Tamires escuta, né, esses três, três do primeiro bloco, e aí ela pode estar tá respondendo, ficar tranquila, tudo bem, Tamir? Ô, Malu, eu, eu posso ficar um pouquinho mais... Ah, tá. Umas então, vamos lá. A... Ah, tu também colocou o link do teu livro, né, pro pessoal? Sim. Não colocou, né? Sim, <risos> não? sim, coloquei, eu aproveitei não, que falo, Aí. Ah, vocês são ligeiros, esse povo aqui, ó, não tem boi, é ligeiro. Bora oh, tá lá, aqui, então, para a oh, prescrição. Tá é só me adicionar no Instagram. Sabe vai como aí, me adicionar velho. no Instagram que eu mando como comprar, tá o um preço baratinho, 25 reais, entendeu? Entrega no Brasil inteiro, não tem problema. Maravilha, obrigada, gente. Qualquer comunicação, posta no chat, a galera vai se apropriando. Então, Estatuto da Igualdade Racial... O material do Conselho Nacional de Juventude também é muito importante, porque sem conselho não existiria uma secretaria, não existia esses espaços onde a juventude negra também pôde se expressar.